E aí clã Sheldon aqui, hoje a gente está vindo com The Last Case of Benedict Fox Metroidvania é sensacional para PC e algumas plataformas Esse jogo foi fornecido por nosso parceiro de longa data, Destino Inexorável Tem o um canal dele no nosso entre os parceiros do canal, se puderem conferir ele também faz lives Muito obrigado Destino, e vamos lá, vamos iniciar uma nova gameplay, esse jogo é novíssimo Ah, beleza Um breve tutorial mostrando aí Como se usa as ferramentas A movimentação é boa A música é boa Tranquilo derrotar os inimigos. Tá a te ensina a jogar, né? Não tenho um, Umas opções. É, double jump. Ele já começa com pulo duplo. Ah, hora, hein? Vini Muito bem Aquela era uma área bem introdutória junto com a historinha do jogo Que realmente Pouco me importa isso? 4 ah. Diferente First of many, legal. Ele tem um, para cada sala você pode explorar, pegar itens. Interessante. Não Entendi nada. Tem um, tem uns, umas vozes de fundo. Essa cabeça do Harry Potter, filho. O que, que é isso aqui? Locked. Tem puzzle pra caramba, hein? Vamos abrir a gaveta Ah não, a gaveta a gente já abriu Carteira Ué Legal. <risos> Legal! Pegar tudo, né? Pegar a chave e a carteira Aqui é o mapa, aqui é o nosso bolso Legal hum, Será que a gente tem a chave? Claramente, tem que explorar bem investigando Eu consigo imaginar por que as... A, a review do jogo tá meio esquisita Não de um A questão de explorar e investigar é... Um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas me agrada. Esse aqui. Acho que esse jogo está exigindo um pouco mais de mim, viu, do que eu consigo entregar <risos> se tiver que tocar essa partitura aí. <risos> Tenho certeza que alguém vai conseguir. Quarto adicionado. Não há nada para ser investigado. Quando tem, parece tipo uns quadradinhos assim, ó. Bom, vamos descer explorar um pouco mais lá embaixo. Fotográfico. deve ser a mulher que meu pai amava. As do amor estão buriedas dentro da terra. adicionei um evento I send you my picture, but if you don't like it, I'm sure I don't care. <laughs> da hora. Vamos inspecionar ele. Reforma do negócio da criança. Cara, bem sinistro, hein? Bem sinistro mesmo. Porta com símbolo. Olha, lá. nossa. Bom, tem muitas combinações para gente chutar. onde se porão? o oh, I got a bad feeling about be bad Pull together, a, chave que a gente encontrou na ca, carteira. Essa voz que fala com ele acho que é o um, é um vaso. É o um vaso que ele tem. Aí, ó, essa criatura que tá junto com ele. Caramba! Que lugar medonho! Será que acontece se eu ficar paradinho? Parece um lugar do scorner, né? Coisa <risos> meio medonha. A vile, sickly mass human like a Feito de tinta. Né, um page describing the keys Talvez like hmm. eu, que eu vou precisar de um papel para anotar essas coisas sem er é isso. Pronto. jump now, not while the Amplificator is damaged. Yes, without it, you won't be able to use my abilities fully. I can barely be of help to you. Get another class. Enquanto está me agradando o jogo, ele é diferente do que a gente está acostumado assim, se tivesse um metroidvania mais um parecido, onde você tem que investigar bastante para avançar, é o La Mulana E não é para qualquer um La Mulana Aqui tem um, um negócio para você ser... that amplifies our connection doing in my father's memories. No less in the hand of the organization's right entity. Oh. Oh. Its moving. Um cachorrinho de tinta. Vamos o que tem aqui. <risos> o bicho vai falar assim sempre? Será? Uh, abrir uma porta. Olha só que legal. Era aquela porta que estava trancada. Nada que um pouquinho de exploração não resolva, né? dificuldade de enfrentar um, imagina todos aqueles. Ok, talvez não seja o momento de pegar isso aqui. Então a gente precisa reparar o nosso vaso, que não está os poderes amplificados. O que é isso? The taste of good wine and of laughter and the tem bastante então, diálogo. There was a time when the house was filled with joy. Então, o inglês é necessário. Para jogar isso aqui. Dá uma olhada ali embaixo. Está deformado. Hum. Realmente meio deformado. Tem aparentemente não tem nada nele. Vamos pegar, vamos carregar. Até agora ele não não reclamou. Tamanho do inventório nosso. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. <risos> Tinha um climb up ali. Nossa, a gente ficou andando, ó. Uh. Secure Inc. consegue voltar para casa por aqui. Olha que tem uma aranha bem ali, credo. Bom, teleporte aqui, né? Esta fã linda parece que se aderir a tudo. O seu pai seu ego tem sofrido mais do que a gente antecipou. É aflicado, devorado por infecções. Riddled with game benedict nossa tomamos, hein? O negócio tá ficando perigoso. Duplo, pelo menos eu acredito. Nossa, um inimigo derrota o outro, que maravilha. Não, o combate não é o forte nesse jogo. É meio esquisito, meio travado. Então tem mais um, um sei mas para abrir o save tem que derrotar os inimigos. A tranca está fechada. Bem que poderia olhar para baixo, né? tá aqui não tá bom isso aqui não viu? pronto tá aberto. Cara, não é bom não viu? <risos> Não tomamos dano de queda, que bom. Só toma dano de queda, acho que quando cai em buraco mesmo. É eu o eu entendi. Vamos dar uma olhada aqui no, no mapa. Sobe do outro lado. Porque também. É bom passear, né? Só ter mais cuidado. E aí? Eu sou o Pokémon. Cara, é muito sinistro mesmo, hein? Tá com cara de chefe? Será que. <risos> que. Que da tá hora hein uma pedrada, nossa, estamos tomando um desacervo opa, agora é o peixe hein? Vou guardar o ataque dele Vou guardar no meio Até ele travar o ataque Ué Ah, é uma animação! Um primeiro chefe com três fases. Ele não tem dó da gente, não, viu? Esse jogo. Logo aqui a gente pode preencher os negócios e teleportar. Temos aqui elevador. Tá bem. Relieve the memory. What are we looking at? The earth still quakes from the emotional intensity. Answer the question for yourself, Benedict. Tá pra interagir com a memória? Look. Ah, a combinação. Vamos anotar. Na verdade não precisava anotar o, o símbolo né? É só anotar que é tipo 90 graus só colocar uma setinha muito mais fácil, 180 graus, né? 180. Hum. tem mais coisa para ser vista. Eu tô bastante focado, <risos> quase não tô falando nada Vamos teleportar lá para casa e eu vou usar o os símbolos que a gente encontrou Harry, long time no see. It is good to see you, you old devil. In trouble again, I presume? Got it right here. <risos> credo que fica dentro do amplificador Thanks and by the way I have some amber for you Sorry but next time Be careful The organization and the order Muito bem Vamos ajeitar. Aí, conseguimos mais uma chave, Tre duas chaves de três. Bom, acho que a gente já tempo para uma boa noção da gameplay, né, como funciona. é Legal, além do combate, tem a exploração é, é bem interessante. Tem vários segredos, tem vários segredos, tem vários puzzles, né? Tudo, tudo é um puzzle para avançar. A gente já sabe. A gente já tem essa aqui. Essa chave. É aqui mesmo. Essa chave aqui. Não, não, não, não. Pera, pera, pera, pera. E essa chave é aqui. Você está certo. A carta eles falam muito. <risos> Bom, eu acho que eu acabei fazendo coisa demais. Né? A gente vai encerrar o vídeo aqui. No submundo mesmo. Esse lugar tão belo. <risos> Se vocês gostaram desse desse jogo, eu, eu gostei. Ele é diferente. Diferente do que a gente está acostumado. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, da like dos nossos vídeos, a gente joga jogozinho jogos de Metroidvania e recomendações, esse é os três. Agradeço mais uma vez ao destino pelo, pelo presente, fica... deixa um comentário aí pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo, fica assim, até o próximo vídeo, viva amizade.